Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Vamos lá, galera! Mano, olha só, acabei praticamente de fazer um vídeo a respeito do, da Sony Showcase, do Playstation Showcase, né? Falando um pouco sobre a Sony, né? Que O que ela deveria fazer, não que eu saiba alguma coisa, mas... Para mim, né, como consumidor, como pessoa que gosta de, de videogame, como pessoa que gosta dos jogos uh, dessa empresa, o que no meu ponto de vista deveria ser o foco dela. E aí ela pega e me taca na minha cara praticamente uh, um mau caratismo desse que ela fez com uh, o Horizon Forbidden West. Né? Vale ressaltar aqui galera Que eu, eu vejo outros vídeos De outros criadores de conteúdo Eu procuro ver aquela galera que está menor Que está começando também né? Porque a galera grande aí Eles falam um pouquinho lá é, Colocam uma opinião bem genérica Porque esses caras vão ganhar o um jogo né? Então tem muito rabo preso A gente sabe como que, que é né? nesse mundo aí mas o que a gente, pelo menos o que eu notei na, na minha pesquisa aqui, né, dos títulos que a galera coloca, de como que a galera coloca, cara, com relação a Sony, eu sinto que, que tem uma, assim, um tato muito grande para falar. Isso vem muito, assim, da galera aqui, é, dos fãs, fanáticos, né? É, talvez seja medo de, é, de contrariar essa galera, não sei, mas uh, sempre, sempre vem, vem com um tato muito grande e simplesmente o que eles fizeram aqui é, não foi uma falha de comunicação, não tem como uma empresa do padrão da Sony, uma empresa extremamente grande. Uma empresa que já está no mercado há tanto tempo ter falha de comunicação. Isso não existe. Não existe uma empresa desse gabarito ter falha de comunicação como todo mundo está colocando. Né? Você imagina lá a falha de comunicação na padaria do Zezinho da esquina. Ele, a, a mulher da frente vai lá e fala para ele: ó, oh, faz. 10 é, pães, ele vai lá e faz 10 pães de queijo ele, Aí ele entendeu errado Isso é uma falha de comunicação Agora, uma empresa do gabarito da Sony Ter falha de comunicação Aí a gente tá, né Pulando o corguinho, como diria minha avó Mano, é o seguinte Se você ainda não viu né O Horizon Forbidden West Que era prometido aí pela Sony para ter aí né as versões PS4 e PS5 praticamente que implementadas juntas e aí se você tivesse aí o seu Horizon é, vamos colocar Horizon 2 né para facilitar aqui o nosso diálogo ah, se você tivesse a versão aí do, pay, do PlayStation 4 você poderia jogar no PlayStation 5 depois com o upgrade né e depois Uh, se tivesse do Play 5, poderia jogar no PlayStation 4. Isso é o que eles deram a entender praticamente para todo mundo, né? Mas a questão é que a gente teve no dia 2 uh, o anúncio geral aí do, de como se daria das pré-vendas. Eles adoram colocar pré-venda né, nessas coisas. E a verdade não é essa. Né? A verdade então veio à tona e a gente acabou sendo pego aí basicamente uma mentira deslavada da Sony, né? O que acontece então é que a gente tem a a versão de PlayStation 4, aqui no Brasil saindo por R$ 299 reais, e a versão de PlayStation 5 saindo por R$ 349. Reais. Aí você me pergunta: "Ah, mas tá beleza, né? Tá aqui a versão, a gente vai comprar no Playstation 4 quando eu tiver o 5 e o jogo também melhor? Não não você não joga melhor porque você vai ter que comprar de novo no Playstation 5 e você não vai ter o update gratuito e outra, você não pode nem comprar o upgrade gratuito você vai ter que recomprar o jogo no Playstation 5 é ou não? É uma sacanagem. A versão que dá acesso a também, se você tiver o Playstation 4 aí e quiser uma versão que vai te dar acesso ao, ao jogo na nova geração de consoles, caso você tenha pretensão de comprar um, um Playstation 5 no futuro, é a versão de luxo, a Digital Deluxe. Ela tá saindo aí pela bagatela de... 399 com 50 centavos na Playstation Store aí tem algumas coisinhas a mais lá que na maioria do caso, pra gente que é jogador não faz o mínimo sentido, trilha sonora livro de ilustração, história em quadrinho, sabe um monte de coisa que talvez para um fã fanático aí da, da, da saga, um muito fã da saga, seja interessante mas coisas assim. É como se você fosse no supermercado e a mulher perguntasse se pudesse dar o troco de balinha. É irrelevante, cara. Porque a gente quer um jogo bem feito, nada mais. Então, assim, é, é uma política de empresa muito ruim. É o que eu sempre falo. A gente tá entre a cruz e a espada. Enquanto que a gente tem acessibilidade de jogo bosta no Xbox, a gente tem jogo bom sendo vendido a preço de ouro na Sony. Então, é entre, <risos> saiu do espeto, cai na brasa É justamente isso, cara Não tem o que fazer Não tem o que fazer Não adianta a gente vir aqui, reclamar, falar As pessoas são totalmente fechadas As pessoas perderam a capacidade de pensar Mano, você acredita que a Special Edition é, As versões, eu tô falando aqui das versões mais humildes a ah, né a special edition desse jogo tá saindo a 69 e no PlayStation 4 e a versão para PlayStation 5 está saindo por 79 com 90 80 dólares nos Estados Unidos isso é muito dinheiro cara isso é muito dinheiro é muito dinheiro velho um jogo meu Deus não e, e digo mais e digo mais para você, meu querido amigo, se você tá aí pensando que é, é lá nos Estados Unidos é mil maravilhas. Tem uma versão chamada Regala Edition, né? Que também dá atualização. Está saindo por R$ 259,90. Doletas. Dólares. Isso é aproximadamente o preço de R$ 1.300. Essa versão aí vem com... Basicamente tudo aí, tem mapa lá, cartão de arte, réplica do fogo, um suporte, réplica de peça de robô, estátua do Eloy, é uma versão que vem, né, os bonequinhos, vem, vem um bocado de coisa. E a Collection Edition, da Collector's Edition, saindo aí pela bagatela de 200 dólares, aí vem também algumas coisinhas e uma estátua da Eloy cara é dinheiro é muito dinheiro com esse com esse dinheiro aí de 250 260 dólares 200 dólares nos Estados Unidos você faz muita coisa você compra muita coisa muito mais interessante você compra TV você compra você compra um notebook então assim para dar em um jogo em um boneco, se você não for um, um, um colecionador assíduo, se não tiver dinheiro sobrando, muito dinheiro sobrando, não for um cara que está nesse meio, realmente o jogo se tornou um artigo de luxo. Né? Se tornou aí um artigo de luxo. E como eu sempre digo, o jogador é sempre ocupado, Porque toda vez que você aplaude esse tipo de de situação, você faz com que eu tenha menos jogos bons para jogar, né? Cara, é só... não tem muito o que dizer. É, a Sony é uma empresa que faz jogos bons, mas tem umas, uma política extremamente nociva ao mercado. E se isso daqui der certo, ela acabou de é, replicar o sucesso dos remasters do Playstation 4, né? Acabou de fazer a réplica aí. E vai dar tudo certo para ela novamente. Fazendo isso aí. Bom, e para a gente o que fica. Principalmente a gente que está aqui no Brasil. É a impossibilidade total de comprar um jogo desse no lançamento. Se você faz isso. Se você compra um jogo no lançamento aí. Parabéns. Você paga muito mais caro pela pior versão do jogo. Você... E talvez um animal selvagem aí não tenha diferença nenhuma, agindo apenas pelos seus instintos e não pelo pensamento lógico, né? Agindo apenas pela emoção. Então, não tem muito o que a gente fazer, não tem muito o que a gente comentar, visto que toda vez que alguém fala algo assim aqui na internet, logo vem aí aquela galera que é fanática da Sony para dar a sua réplica, né, enquanto que a gente não quer ouvir nada disso. Então é isso aí galera, péssima notícia, né, como sempre, parece que a gente consegue dar uma notícia a cada 10 ruim, a base é essa, isso é bem ruim, né, gostaria aqui de dar 10 notícias boas e uma ruim, seria muito mais conveniente para mim, mas é isso aí, um grande abraço para quem ficou até aqui e até mais.